Olá, o meu nome é Luciana Santos, eu faço parte da equipe de Dianética e Scientology. Dianética é uma ciência da mente que foi fundada e desenvolvida pelo Sr. L. Ron Huber. Dianética explica por que você faz ou diz coisas que você não queria fazer ou dizer. Mostra também qual é a fonte do pensamento negativo, da ansiedade, estresse, depressão, comportamento irracional e aqui nesse exemplar, nesses exemplares, você vai saber a totalidade do assunto. O DVD, ele mostra muito como a mente funciona, está dividido por capítulos, é muito gostoso de ver e só aqui você compreende muito sobre a mente, inclusive você vai ver coisas em você que você pode melhorar, que você pode mudar e ele também te direciona para um profissional caso você sinta que necessite mostra a totalidade do assunto da dianética e para você que quer saber de dianética, quer saber como a mente funciona, não tem nada melhor do que esses materiais. Por quê? Porque o material de dianética fala de dianética. Então vai falar sobre a mente, por que que você faz ou diz coisas que você não queria, entre outras informações sobre o assunto da mente você adquirir esse material, você pode entrar em contato conosco através do fone 11 2094-4214 esse mesmo telefone é o WhatsApp curta também a nossa página no Facebook que é o Centro de Dianética Missão São Paulo Youtube é o mesmo Centro de Dianética Missão São Paulo e o nosso site que é o www.dianeticadobrasil.com.br uma coisa muito interessante é que aqui vai falar sobre a mente humana, certo? E você vai ver no DVD, no livro, que a gente mostra como funciona a terapia. E para fazer essa terapia, você precisa de um profissional ou de alguém que estude e possa aplicar em você a tecnologia básica, a terapia básica de dianética. Então, se você mora longe e não tem uma pessoa que possa compreender, assim, agora de imediato o assunto, mas você quer experimentar os resultados de genética, eu indico para você um kit diferenciado, que é o DVD mais o livro autoanálise, que você pode fazer com você mesmo. Aqui o próprio fundador, ele direciona através da comunicação no livro, é uma terapia para você recuperar sua vitalidade se sentir mais feliz, melhorar a sua memória, então é muito legal também e você pode fazer com você mesmo e assim que você tiver a oportunidade você encontra alguém para estudar com você de genética ou vai até um profissional no caso pode vir até a gente e nós estamos aqui na rua Serra de Botucatu 1208 pertinho do metrô Carrão em São Paulo. Então se você quiser saber mais Faça uma orientação gratuita, assim você vai compreender um pouco mais o assunto, sentir um pouco da experiência com um especialista em genética e tirar as suas conclusões e decidir se você vai ou não usar essa ferramenta na sua vida. Eu espero ter te ajudado, é só entrar em contato com a gente e até mais! Um super abraço!